Salve, salve rapaziada. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Twitch do Suco de Mangá. Se não é seguidor, aproveita para seguir. Eu sou o Romulo Lima. E essa página do Suco de Mangá já convida a galera para seguir o Suco de Mangá nas mais diversas plataformas aí e ter aquela informação de qualidade, aquela belezinha. Se você gosta do universo nerd, do universo geek, lá é o seu lugar com certeza aí para se manter bem informado e para aprender muitas coisas novas. Hoje, como o enunciado já diz aí, a gente vai de Resident Evil já começa o negócio, já começa pegando fogo é, Então pra quem não sabe, né Acho que todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém né, A Capcom lançou Pra mim foi surpresa, não sei se ela já tinha divulgado isso né, Mas ela lançou Essa demo chamada Maiden né, Gratuita, primeiro no PS5 Então é, da, Posteriormente vai ser lançado para todas as outras Plataformas que o jogo vai Ser lançado tá, então, Primeiro Play PS5, depois vem 4, Xbox One, Series X, S, PC e tudo mais. Né? Então, uma demo exclusiva aqui, temporariamente, beleza? E o maior intuito dessa demo, né? Ela é uma demo bem rápida, por sinal. Inclusive, a gente. Como que eu ia. Como que eu quero dizer mesmo? Eu não aguentei, né? Acabei não aguentando. É, peguei a demo na semana, baixei, resolvi jogar um pouquinho quando eu vi já tinha acabado, né? Então, o intuito dela. É algo semelhante ao que aconteceu com o set, tá? Então é, é colocar você um pouquinho no universo do jogo, tá? mostrar um pouquinho dos recursos da nova geração. Então, na demo a gente já tem o Ray Tracing, é, roda em 4K ali, não sei se nativo ou dinâmico, mas roda bem próximo ali do 4K. É, então, como eles mesmos chamaram, é um visual showcase, né? Então a ideia é mostrar um pouquinho do visual ali, principalmente na nova geração. Como a Capcom e a Sony tem uma proximidade ali no marketing e tal, então... Talvez por isso lançaram primeiro para o Playstation 5. Então sejam bem-vindos aí. Quem puder já deixa aquele like, já segue a página. Esse vídeo eu creio que vai pro o YouTube também, se tudo der certo, né? Pelo menos está sendo gravado aqui. <risos> então é para ir para YouTube. Então vamos ver um pouquinho dessa demo aqui. Vamos lá, vamos... Já que ela é curtinha, vamos examinar um pouquinho aqui. Ó. Então aqui basicamente, ó. Não vou traduzir explicitamente porque meu inglês não tá tão fodão assim, né? Mas, em resumo aqui, a gente, ele tá, é uma dica ali pra você tentar escapar, né? Tá, então tá mandando você... Na verdade, acho que até é o cara que escreveu aqui, né? É o plano que ele... Tem de escapar, então ele precisa achar o que ele procurar e encontrar o que ele precisa para conseguir escapar desse lugar que ele está preso. Tá, então o que, que é legal, né? O que, que é legal é que a gente já tem já uma demo assim, já já, já começa a mostrar pra gente o que tem por aí, né? A nova geração, o visual. Por que, que eu acabei não resistindo jogando aqui, galera? Antes de fazer a live, que é mais legal, lógico, seria mais legal fazer a live, né? Tomar um susto junto com a galera, passar um sufocinho. Mas as, as minhas lives, todas elas, tanto aqui como no, na minha página lá, a gente fa eu faço aqui no meu monitor convencional, pequenininho, né? 1080p, sem HDR. Né? Então quando eu vi a demo, baixei para jogar na TV maior, TV da sala ali e tal, então me empolguei, né, porque aí é, realmente muda a imagem. né, Você já joga numa 4K, no, com HDR, o HDR acaba valorizando ainda mais o efeito do Ray Tracing, então... É por isso que eu não aguentei, né? Acabei jogando antecipadamente. A gente vai jogar ela se, como ela é pequena, dependendo como for, a gente joga ela duas vezes para ficar bem memorizado. Ou, eu acho que eu vou jogar uma vez só mesmo. A gente faz devagarzinho aqui. Beleza? Quem tiver por aí se puder deixar aquele feedback, acredito que tá tudo ok. Questão do áudio, o, o vídeo que eu tô vindo de boa também. Então vamos lá. Então, nosso intuito principal é simplesmente escapar desse lugar. Né? Bom, uma missão simples, uma missão nobre. É, já destacando aí o visual impressionante, né? Então, assim, aquela história, né? Quando... Medic medicamentos para manter livestock é, vivo. É, assim, entre uma geração e outra, sei lá, os dois, três primeiros anos, para mim, é aquele... É aquele tempo da gente acostumar, né? Então, tudo é novidade, assim, se impressiona bastante, principalmente com o visual. Já mencionei pra galera aí que, que recomendo, se você for pegar um game da nova geração, já pegar uma... TV mais compatível. Pelo menos uma 4K com uma HDR já fica legal. A maioria delas funciona em 60 Hz, né? Mas o ideal é uma com 120 Hz, que você vai ter alguns jogos mais... Já temos alguns jogos aí rodando em 120 Hz Então é uma coisa que eu nunca joguei, inclusive Não tive essa oportunidade é, O destaque maior, assim, é a iluminação, cara um Negócio bem... Realista mesmo, bem assustador, velho Ah, moleque, olha só Help me brother Então, a gente, você vê como que... A gente vai vendo uns detalhezinhos, tá vendo? O corpo aqui tá sentado por enquanto, né? Esse detalhe eu tinha perdido na primeira vez que eu joguei. Depois a gente vai. Por enquanto tudo... <risos> nada, nada certo aqui. O pessoal que está chegando aí, se puder, segue nós aí na Twitch. Segue o Suco de manga nas outras plataformas também. Sejam bem-vindos. Se rolar o vídeo no YouTube, também se inscreve aí no canal se não for inscrito. Então, aqui a gente já tem um... Uma saída. Por enquanto não temos. Ó, oh, tá vendo? Ó tá o oh, oh, detalhe. Que eu não tinha pego nada na primeira vez que eu joguei. Aqui a gente ouviu um barulho. E o corpo caiu. Eu entrei na sala a primeira vez, achei que eu não tinha percebido quando eu joguei a primeira vez, né? Como eu acho que eu não tava jogando com fone, né? Tava jogando na TV, acho que eu não percebi o. Deixa eu só, quer ver? Pera um pouquinho. Eu vou colocar só o áudio aqui. O áudio, mesmo assim o áudio está colocado para TV. Vamos deixar para headphone. Ó. Então, nossa, ficou ainda melhor. Eu sempre destaco aqui, todo, todas as lives que eu tenho feito do PS5, galera, eu destaco esse, essa questão do áudio 3D. Por que, que eu destaco? Porque eu queimei a língua, né? Então, quando eu via num anúncio aí que a nova geração teria esse áudio 3D, eu achava que era pra vender mesmo, né? Falei, ah, isso aí é uma grande besteira, né? É um grande mimimi só pra vender mais, mas, cara... Ui, ui, mesmo assim a gente assusta. <risos> Como eu não joguei com fone a primeira vez, velho. Nossa, que delícia, hein? A gente já tem com o que cortar essa parada aqui. Então, cara, o áudio 3D realmente dá uma diferença muito boa. Principalmente você jogando com o headphone. Eu imagino que você jogar com... Não sei, imagino que você jogar com home theater. Então deve ser uma coisa de outro mundo, não sei. Porque no próprio fone já dá uma diferença bem gritante, assim é muito perfeito como que... A precisão das direções que o som está vindo, é uma coisa muito... Notável, né e assim, da geração anterior Que seria do Play 4 para do Play 3, por exemplo, eu não vi essa diferença de áudio tão gritante assim Como, como eu vejo agora tá, Então tudo que a gente precisava, encontramos Eu dei uma regulada aqui pro headphone, ficou melhor ainda Não sei se vocês aí da live percebem a diferença Tá, maravilha, vamos, só vamos aqui Ó, nossa Isso que eu já joguei, rapaz mas, mas esse áudio aqui tá é, é jogo, eu não sei se meu coração ainda aguenta jogar esse tipo de jogo inteiro, viu Não sei se meu coração ainda aguenta jogar um jogo desse aí, passar susto aí 8 horas. Aqui entra a questão do realismo, só que, por exemplo, numa TV 4K, é assim. É até estranho o que eu falar, mas fica tão bonito, cara. fica uma beleza, assim, um realismo impecável, um negócio. Tá, aqui temos um bichinho aqui. saltando aqui, tem, eu, eu tenho que dar ênfase porque é uma coisa espetacular esse áudio 3D aí que, na minha opinião assim, antes de, de, de ter o Play 5 antes de quando eu só via as propagandas eu achava que era uma injeção de linguiça né? mesmo assim a gente tá jogando devagarzinho, sem pressa pra, gente, pra vocês conhecerem o cenário também parte de iluminação é um destaque também da geração né? então cara, luz e sombra aqui a gente vê bem a estamos jogando na tela normal, hein? já vemos uma diferença, numa tela com HDR, em 4K fica mais bonito ainda. Como eu estava mencionando, não sei se meu coração ainda aguenta jogar 8 horas num jogo nesse clima aqui, né? ou mais, né? falo 8 horas, mas pode ser até mais. aparentemente, acho que não tinha nada, era um jogo assim, uma, uma demo, né para você desfrutar mesmo as belezas já da nova geração, pra você apreciar o visual, a questão da luz da sombra, o visual como um todo né, e cara, o áudio 3D, eu quero a opinião da galera quando vocês estiverem aí, a nova geração, se, eu, se é eu que estou me deslumbrando muito, Aqui o Jogo cheio das passagens aqui Sempre convido a galera aí Que gostar do nosso conteúdo Quiser adicionar a gente na PSN Romulo Lima BR Eu não sei se assim Na transmissão fica evidente né? Porque às vezes distorce um pouquinho O vídeo fica otimizado né mas a questão da luz e da sombra, cara... Sem contar o áudio, né? O áudio é 3D, velho, olha. Quando a gente pensa que não é possível melhorar, o negócio melhora. Né? Lembrando que, assim, esse fone que eu tô usando é bem intermediário. Né? Logitech G430, um fone ótimo, inclusive, se você não quer gastar muita grana. Ele é 7.1 também. No caso aqui, 3D é o próprio hardware do console que faz, né? Aquela observação, né? Aqui a gente chegou num... O que seria uma sala, né? Aqui é uma espécie de passagem secreta, né? Que foi... Então, a gente tava trancado ali num calabouço, algo do tipo um porão. Passos Tudo trabalhado em ouro aqui, os detalhes é, Vale ressaltar, inclusive, pelo menos no momento dessa live Tá tendo algumas promoções dos jogos anteriores ao Resident Evil, né? Os Resident Evil mais antigos, né? Do, do 4 ao, ao 7, se eu não me engano, aí. Olha o áudio aí. Olha o áudio 3D fazendo a gente dar aquela cagada, né? Tá então, do Resident Evil 4 ao 7, ali, pelo menos na Steam, tá tendo promoções. Inclusive o 4, acho que tá em torno de 10 reais. mandada pela mansão como um todo ó. aquele lance da iluminação perfeito né é, talvez porque eu acho que o set que eu joguei um pouquinho no play ele até que tinha um até que era fluido né até que ele tinha um frame rate legal tal então eu acho que eu a princípio, a maior diferença... É claro, a fluidez ainda vai ser um pouco melhor, lógico. Mas acho que a maior diferença vai ser no visual mesmo. Vai ser gráfica, vai ser... E vai ser no áudio 3D. Que realmente... para um jogo nesse estilo aqui, ele cai como uma luva, né? Sorrisos. Risadas maléficas, barulhos. É, a pegada dele me lembra muito sete, né? Roupas que eu estava usando. Uma xícara, né? Alguém aceita? <risos> Diria que chá não seria isso daqui, né? Pra, na minha opinião, aqui a gente tem um pouquinho da, da noção do gráfico aqui também, né? É, nos trailers a gente viu muito uma região. Os trailers, a gente vê muito uma região nesse estilo, né, com, com neve. Aqui a gente, tem, o objetivo principal é sair, ó, temos um look peek aqui. Temos não, precisamos, não temos ainda. Comenta embaixo o que achou, né? Dessa. Pegamos um item aqui, vamos examiná-lo. Maron Não é Maron 5, hein? <risos> sombra lá. A gente, como sempre, mantém a distância, né? Essa porta foi a única que eu não passei, né? Que eu não xeretei aquela hora. Ela precisa justamente do nosso olho aqui, que a gente achou. Falei, eu, infelizmente já tinha jogado, não aguentei, joguei, acabei jogando antecipadamente na TV maior lá da sala, tá, então, mesmo assim eu tô fazendo bem devagarzinho, é uma demo que eu já, sei lá, em 10 minutinhos a pessoa termina, isso se ela for direto ao ponto, né? Mas eu tô curtindo com vocês, mostrando um pouquinho do que temos aqui a oferecer. A chave que a gente precisava, não é o look é a chave mesmo da porta. A gente dá uma olhada no visual, bem bonito. Posso estar enganado, mas acho que ela é mais curtinha que a do 7 Apesar de ter uma ideia semelhante né? Apesar da a ideia dela ser a mesma do 7 Ela é um pouquinho mais curtinha Na minha modesta opinião Agora é hora de sair, cara Agora é a parte que não é legal Respira Destaque pro áudio 3D aqui só vamos I'm watching you. I'm watching you, está me assistindo, ela está me olhando, me observando. Bom. Qualquer ser humano faria o quê, né? Já que o objetivo é sair. A parte mais dramática aqui. Ai, sai fora. Cadê, cadê? Vaza, vaza, vaza, vaza. Então é isso que a gente precisa, ó. Mais uma donzela aí, tão famosa. E é isso, ó. Como a própria Capcom denomina. Visual Showcase, né. Então focado mesmo pra galera ter uma ideia do visual ali. Beleza, já com a pré order aqui. No PS5 tá 250 reais, então acho que é o mesmo valor do Play 4. Não tem uma... Não tá cobrando mais, assim. Mesmo valor nas duas plataformas. Eu não sei se... Eu não reparei, eu não lembro, se vocês souberem depois comenta aí é, Se ele tem se você ganha a versão da próxima geração Se você comprar no Play 4, eu não sei informar Mas na Playstation Store do Play 5, eu dei uma olhadinha Ele tá R$250, R$249 A versão base mesmo, a versão bonitinha, top de linha Não, a versão bonitinha, mais simplesinha A versão top sempre mais cara, né? Que seria a versão deluxe da vida aí Mas então é isso, galera, é bem... Uma... Como é que fala? Uma demonstração bem simples, bem rápida, bem curta, né? Acho que eu até brinquei porque eu faço essa abertura, todas as lives minhas eu faço essa aberturinha para mim divulgando, né? Pra mim compartilhando com a galera, né? E eu sempre brinco que... E eu brinquei e pensei comigo, nossa, dessa vez acho que a abertura vai ser mais longa do que a live em si, né? Porque é bem curtinha a live, mas o intuito é o quê? Fazer a galerinha entrando no clima, né? É dar uma moral aí pro Play 5, para nova geração, então justamente mostrar o visual ali, o melhor visual que o jogo vai ter, que é o visual da nova geração, né? esse é o intuito, utilizando o áudio 3D, ele utiliza um pouquinho do DualSense aqui, os sensores, os gatilhos adaptáveis, mas como você não tem muita ação aqui, né? então gente é, não, não sente muito, mas ele utiliza aqui a vibração, né? o, os gatilhos adaptáveis, a gente utiliza também, porém... Não é muita coisa, né? Assim, não dá pra ter uma noção grande, já que a gente praticamente só anda, né? Durante o jogo inteiro, pega item e anda. Mas é isso, então, galera. Agradecer sempre o pessoal do Suco por mais uma participação. Eu vou ver certinho se a gente começa a fazer live aos domingos aqui nesse horário. Por volta das 19 horas ali. Né? Vamos conversar certinho com a galera lá, se ficar mais fácil, se ficar mais legal. A gente começa a fazer lives esse horário aí, beleza? Então, basicamente é isso. Tentei, assim, deixar... <risos> Tentei deixar a demo um pouquinho mais longa do que ela é realmente Porque ela é bem curtinha, se você pegar pra fazer rapidinho as coisas Você, sei lá, 10 minutinhos você acaba Mas a própria Capcom já tinha anunciado que o intuito realmente é mostrar um pouco do visual Mostrar um pouco do universo do jogo E assim como no 7, se passa no universo, mas não se passa diretamente naquele momento da história né? Então se passa em algum momento qualquer dentro do universo do jogo Mas não, não, não significa que... Se passa exatamente no momento da história então pode ser que não tenha nada a ver. Talvez a gente vai ter algumas referências é, da demo dentro do jogo, mas só, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra ali, apenas o mesmo universo. E a ideia foi basicamente mostrar um pouquinho dos recursos da nova geração. Tanto visuais quanto sonoros, diria assim, beleza? Então é isso, rapaziada. Livezera live zero de hoje bem rapidinho aí, mas estamos aí. Vamos ver se a gente muda o horário para o domingão... A é, noite assim, por volta das 19 mesmo Porque acho que fica melhor pra todo mundo assistir é, Agradecer mais uma vez o espaço Nos vemos então nas próximas lives aí Abraço pra todo mundo, valeu galera!